Oi pessoas, eu sou a Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo. Assista os outros vídeos e se você curtir esses vídeos, primeiro deixa o um like e também se inscreve aqui no canal para acompanhar os, mais, os demais vídeos que vamos produzir. A gente tem vídeo aqui absolutamente toda semana Então, e já temos algum tempinho aqui nesta internet, então tem bastante vídeo para você acompanhar. A gente hoje vai falar sobre os conceitos, né, sobre o que é geração X e Y e o contato que elas têm umas com as outras. Inicialmente eu ia fazer um vídeo falando sobre geração Z, mas eu acho que vou deixar um pouquinho para mais tarde. Características específicas da geração Z, características específicas da geração Y e da geração X, né, como é que elas é, se conectam e por que, que elas existem, por que que a geração Z se caracteriza assim, por que, enfim, o porquê de cada uma delas, a gente faz uns próximos vídeos. Pensando nesse vídeo da geração Z e desistindo de fazê-lo, eu decidi fazer agora esse explicando sobre esse conceito, porque me veio à mente que boa parte de vocês pode não saber o que é ou sequer ter ouvido falar, ou mesmo ter ouvido falar, mas não ter compreendido o que significava esse conceito. Geralmente, esse conceito é bastante visto em sociologia, que foi a primeira vez né, onde eu vi de fato o conceito de geração e essas divisões geracionais, e também já vi na área de administração, mais especificamente, é estudado e aprofundado. Porém, para efeitos práticos, né, para o nosso cotidiano, você que convive com outras pessoas, já pode se utilizar desses conceitos, certamente ele pode servir para você, seja na sua casa, seja no ambiente de trabalho, seja para é, formar uma equipe com quem você queira trabalhar ao longo da sua vida, seja para compreender é, as diferentes relações que se estabelecem, por exemplo, entre pais e filhos, né? Você que tem filho ou você que tem dificuldade de compreender porque que seu pai é, enxerga o um mundo de maneira diferente, ter as noções sobre essas diferentes gerações pode te ajudar um pouquinho. Antes de tudo, a gente já tem um vídeo aqui que fala sobre gerações, que é o Ficando Velho Cada Vez Mais Cedo, onde eu dou o conceito geral né, de gerações e ali eu defino que gerações... Eu não, né? Tem outros autores que definem, eu apenas trouxe para vocês a informação, que define que geração não tem a ver somente com a idade. Então, antes de tudo, é importante que você entenda que não é porque você nasceu naquela década que você, aliás, naquele ano, que você necessariamente está ligado àquela geração. Pode ser que as suas experiências de vida estejam muito mais ligadas a outras gerações. Aqui a gente está falando de generalizações, conceitos-chave para a gente poder organizar o mundo e entender como ele funciona. A geração X ela é a geração que nasce antes da década de 80, então ali em 75, né? perto de 85 é a galera que está na geração X. A geração Y, ou por alguns conhecida como millennials, é a geração ali de 85 para 95, 96 mais ou menos. A geração Z ela vem de 96 até 2005 e já se fala sobre as gerações alfa e até mesmo gerações Beta, que são ainda gerações que não estão no mercado de trabalho e aí a gente pode comentar inclusive em outros vídeos também como é que são esses comportamentos. Nós falamos é, aqui, principalmente aqui, sobre a geração Z quando falamos também num vídeo sobre as redes sociais. Né, eu falei sobre como é viver no mundo das redes sociais, inclusive a pedido de um, uma das pessoas né, que acompanha aqui o canal. É, eu falei sobre o um mundo sem redes sociais. A geração Z é essa geração que, tá, que vivenciou as redes sociais. A geração Z é a geração que está hiperconectada, e aí essa geração é uma geração que está muito acostumada a usar o online e o offline, ela nasceu no mundo onde as redes sociais já existiam, né? A internet ela já era popularizada. Então, como eles são extremamente hiperconectados, isso vai é, implicar diretamente em como eles percebem o mundo, se comparados, por exemplo, aos millennials e a geração X. Porque a geração X né, diferente da, bem diferente da geração Z, é uma geração que está passando por muitos conflitos e restrições naquele período. E aí, isso especialmente nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, né, onde nasceu o conceito, né, na, na, nas escolas dos Estados Unidos. Mas aqui também, no Brasil, a gente também vai ter características muito diferentes. Aqui a internet não era popularizada, né, até a década de 80. Ninguém sabia o que era internet e se sabia, ouvia falar sobre internet e não tinha como saber como era na nossa vida, no nosso cotidiano. Então eram pessoas que tinham muito mais, estavam vivendo um período de mais instabilidade, então essa instabilidade gera mais insegurança e essa é, insegurança faz, por exemplo, com que eles tenham mais receio, se estivermos falando do mercado de trabalho, mais receio em estar mudando de um trabalho para o outro, eles têm muito mais, é, passam muito mais tempo dentro de uma empresa, eles se veem a vida inteira dentro de uma empresa, isso dificilmente vai acontecer com a geração Y e com a geração Z, por quê? que é a geração Y, que é após a geração X, ela não vivenciou esse período de tanta recessão, de tanta desconfiança das mudanças é, a nível nacional. É, a geração Y é uma geração que foi incentivada a produzir, produzir, produzir, estudar, estudar, estudar, então é aquela galera que estuda e aí fora do horário da escola está fazendo uma série de outros cursos, muitos cursos, ainda não é a geração hiperconectada, mas passou por essa transição né, acompanha essa transição, então tem muito mais facilidade em trabalhar com é, a internet. Não disse com isso que quem é da geração X não vai conseguir trabalhar com a internet. Só disse que as percepções de mundo sobre o que é online, o que, que é real, o que, que é irreal, ah, que o mundo online não é o considerado mundo real para alguns, já para a geração Z não tem essa diferença. Que a amizade para a geração Z, é qualquer amizade, inclusive a que é feita dentro da internet, para a geração Y e para a geração X, essa compreensão de amizade, ela não é a mesma. Ela acaba sendo mais ligada ao físico, né? principalmente para a geração X, que a amizade é aquela pessoa que você vê, que você abraça, que você se conecta, e não aquela pessoa com quem você con conversa e você não começa falar. Então, essas dimensões na, nos ambientes de trabalho é, mediadas pelas comunicações, pelos meios né, como, por exemplo, as mídias sociais, que é o exemplo que, que eu trouxe aqui, elas vão interferir também como essas pessoas enxergam o mundo, se elas querem passar tanto tempo no trabalho, se elas, se elas têm paciência para tomar decisões a longuíssimo prazo, se elas são mais ansiosas, se elas são mais depressivas, se né, os índices de depressão são maiores em quais gerações, é, se elas têm, por exemplo, facilidade entre manusear algo que está no mundo offline e algo que está no mundo online, se elas separam isso, enfim. Os conflitos vão se dar por essas diferentes percepções dessas gerações. E aí é preciso falar sobre essas gerações porque elas estão hoje convivendo no mesmo ambiente. Antes, quando a gente falava de geração, que era um intervalo de 25 anos, quem estava no mercado de trabalho não estava convivendo com a outra geração, convivia só com a sua mesma geração, porque a outra parte estava em casa ainda, estava né? na escola. Hoje não, hoje a gente consegue ter no mesmo ambiente de trabalho diferentes gerações conflitando e, e trazendo coisas novas, positivas e negativas, porque cada uma tem características positivas e negativas e que a gente precisa vivenciar com elas. Dentro da nossa casa a gente está vendo que a geração alfa ainda crescendo, mas dentro do, do, do mercado né? ou nas universidades a gente já tem a geração Z, que é a galera que a gente considera como nativo digital, né? Que já tá lá, que já tem a sua experiência, que tem vivência, que se conecta no mundo de uma maneira diferente. Mas, junto a ela, ainda temos a geração Y e ainda temos a geração X. A geração X ainda está no mercado de trabalho, ela não abandonou ainda, né? Ela ainda tá indo para a universidade, ela ainda tá na vida ati economicamente ativa, digamos assim. É, ela não, não tá aposentada, então... Essa... A, a ideia de geração, ela ficou mais restrita, né? O tempo de uma geração para outra, ela ficou mais restrito, não é ideia, é o tempo, o tempo ficou mais restrito, ficando mais restrito esse tempo, então o espaço entre uma geração e outra, não sendo tão longo, faz com que elas convivam em diferentes espaços, portanto com diferentes ideias, com diferentes experiências e muitas vezes gerando conflitos porque uma não consegue compreender a outra. Quando eu começo a ver, poxa, ah, é porque tem esse, esse conflito de geração. Aqui o que o problema não sou eu e fulano. O problema é que nós temos percepções diferentes sobre o que é amizade, o que é estabilidade, o que é vida real, o que é, é, é o que é certo e o que é errado. O que é colaboração, o que é trabalhar, por exemplo, com o próprio conceito de trabalho, quando eu percebo que tudo isso é mediado pelas experiências que eu tenho na vida, fica mais fácil de compreender que aquele, aquela pessoa, ela não está botando dificuldade no trabalho, ela não está é, sem querer fazer o trabalho, ela não está querendo não colaborar com você, né? e se for em casa, ela não está querendo te desafiar, ela apenas compreende o mundo de maneira diferente. E aí, deixo em aberto né, para que a gente possa falar mais sobre essas relações e também para vocês pesquisarem mais, para compreender essas características. Como eu disse, eventualmente pode ser que eu traga um vídeo falando aí características das relações Z, características da Y, é, como é que elas funcionam nas relações de amizade ou então por setores. Estamos pensando aí, elaborando. Se você tiver alguma ideia ou já tiver visto algum texto sobre essa temática, manda para mim para que a gente possa também dar uma avaliada, de repente até se tornar um vídeo, quem sabe. Comenta aqui qual geração você se identifica mais, se é X, se é Y, se é Z. Só nesse vídeo eu suponho que não tenha sido suficiente para você se identificar, mas se você já tem leitura sobre o assunto, você se identifica com qual, né? Eu tô, com certeza eu estou na geração Y, que é a minha geração, bate com a, com a minha década, né? Eu ainda tô naquela fase de... Consigo usar as redes sociais, mas ao mesmo tempo eu tenho meu, meu momento offline, né? Eu não sou uma nativa digital, então eu uso porque fui me acostumando com elas, né? Certamente eu sou da geração Y, mas convivo com muita, mas muita gente de outras gerações, em especial da geração Z, que agora é a geração que está, na verdade, passando o número de pessoas da geração Y atualmente, agora em 2009. Inclusive, isso é notícia eu vi na, no site do YouPix. Né, falando que há uma, um registro, um dado que diz que a geração Z agora é uma geração que está consumindo, é uma geração maior número, que está chegando aí no mercado de trabalho que está passando o número das gerações Y. Bom, se você gosta desse tema, também deixe o um comentário, seja aqui, seja lá no Instagram. Se você não segue lá no Instagram, é arroba Isso Não Cai Na Prova. Lá no Facebook também é Isso Não Cai Na Prova e agora no Twitter tem o arroba Não Cai Na Prova, se você gosta dessa rede social. E também tem o Medium, que é Isso Não Cai Na Prova, se você prefere ler os textos e ou não pode e ou não pode acompanhar os vídeos do canal. Então tem conteúdo em várias plataformas para você acompanhar, é só procurar por Isso Não Cai Na Prova. Beijo, boa semana e tchau!